Dia de fute, dei aquela aquecida com meu irmão Choco, aí o pai já recebeu a bola, balancei para cima do zagueiro, soltei o pé, mas o goleiro pegou. Aí dei um lançamento diferenciado, mas o Juvena não aproveitou, aí o pai já recebeu, dominou de esquerda, bati de direita, mas o goleiro pegou de novo. Aí o professor veio conversar comigo, me deu os parabéns pelo meu futebol e pediu para eu tirar um pouquinho o pé, senão ele ia me expulsar por excesso de habilidade. Aí o Rafael Sobius veio me cumprimentar, disse que me vendo jogar, deu até vontade de voltar aos gramados. Aí o Tinga me pediu se eu já tinha empresário e disse que aquela balançada que eu dou no zagueiro, eu acabo com a marcação.